meus amores, eu sou a estou começando mais um vídeo aqui no canal. Ai, ah, lembrando, feliz aniversário, Jonathan. Um pouquinho atrasado, mas conta, né? Like, alone, eyes, gone, Você já percebeu que atitudes idiotas, básicas, quase insignificantes, já te deixam puto de raiva e te deixam chateado pra caramba, até com raiva da pessoa então, comigo acontece isso direto desnecessário, né? acontecer isso, mas aconteceu eu particularmente não suporto esse tipo de pessoas que começa a falar de si mesmo e dar um auto-ego assim maravilhoso sabe, eu não suporto e assim, querido, combina aqui, vamos, vamos combinar vamos conversar fala de você, é ótimo, beleza agora quando você fala de você mesmo meu filho, isso é ridículo é pagação de mico, pra mim o que quer dizer? Olha, eu sou tão inútil tão inútil que eu tenho que demonstrar o que eu sou pra pessoa me valorizar, nada contra mas isso é o que eu penso, isso é isso vem na minha cabeça, quando a pessoa começa a falar de si mesmo outra coisa, pai, amar pai nossa, é a pessoa corrigir a outra pessoa. Nossa senhora, eu não suporto não. Pra que ficar corrigindo as pessoas, deixa as pessoas falarem errado, tá? Você tá entendendo? Tá comunicando? Tá passando uma mensagem? Então deixa Porque, oh, sinceramente, eu, eu curso letras, mas eu falo muito errado e eu morro de raiva de ficar corrigindo as pessoas. Tá, que eu corrijo na mente, mas só na mente. Só fica aí, gente. Pra que ficar falando pra pessoa ou falar certo? Não é assim, é assim. Assado, zido. Band de bosta. Fala mais errado que os outros. E quando a pessoa quer contar uma coisa e dar a volta ao mundo, para chegar no que ela quer. ou oh, você sabe aquela camisa amarela? Sei o que tem. Então, o que acontece? Eu usei ela no aniversário do Fabinho. Só que a Marisa tava com a mesma blusa que eu. Então o Fabinho jogou um, um suco de uva, na saia da menina, velho, que pai, a mãe a saia todo dia, ela teve que sair. Tá bom, mas e a camisa amarela? A camisa amarela? Não, a camisa amarela, ela tá suja, só não vou usar ela hoje não. Então por que você me falou? Ah, tem gente que quer que é ser engraçado só que não sabe a, o, o limite que tem da piada, sabe? Não sabe chegar um, opa, que eu não posso. Tem, tem gente que é tão cara de pau que tá no velório, que tá lá morta, tá. Filha, tá um genro chegando. Um genro e fala: Ô, oh, que pena, rapaz. Só é só Que bom. Ah, mas fica triste não. Agora você vai viver que nem Adão, ó. No Paraíso Gente, tem gente que não tem limite, sério. Eu, eu tô zoando aqui, mas tem gente que eu não sei pra nem explicar. Eu, particularmente, não tenho paciência pra pessoas que tá numa reuniãozinha assim, ó. E aí, de repente, tem a necessidade de ir ao banheiro, né? Fazer suas necessidades que todo mundo tem o que, é que faz. Tem dois tipos de pessoa: aquele que vai discretamente, falou vou ali, e tem aquele que, que anuncia no LX que vai no banheiro, ou oh, gente, vou ali mijar, falou e sai, cara. Qual eu não preciso saber das suas necessidades fisiológicas. nem dá vontade, ô, oh, você vai fazer mais alguma coisa? Número 2, uma rotinha, básica, um básico, um soltinho de peito, assim, de leve. Eu me sinto como se eu estivesse invadindo a privacidade da pessoa. É como se a pessoa dependesse de mim pra ir no banheiro. Esse tipo de pessoa que quando vai, vai beber água também chama grilo, nossa senhora, me dá agonia. Você não entendeu o que é chama grilo, não? Pera aí que eu vou te explicar. Esses são os famosos chama grilo. Eles fazem assim, eles não bebem água assim, não, eles precisam chamar o grilo. Ô, desgrama, cachorro! Nossa, demora três anos pra acertar a merda do negócio. O cachorro vem atrapalhar. Nossa! Eu, eu nem sei fazer o chama-grilo, é? Puta que pariu! É tão difícil, eu sei como que as pessoas conseguem, sério consegue. Chama-grilo. Pra mim é o chama-grilo. <risos> Ai, <guys. risos> Gente, eu não sei fazer isso. Ah, gente, ou... Oh, dá vontade de enfiar o copo na água desgramado, do desgramento. Essas pessoas, assim, sinceramente, dá vontade de sair de perto, senão... Que senão então esse foi é o vídeo de hoje, espero que gostem Se inscreve no canal, deixa o seu like Compartilha os amigos Eu estou engasgada As minhas redes sociais vão estar tá aqui na descrição do vídeo É nóis, até o próximo beijo Até o próximo beijo <risos> Tchau